Oi pessoal, tudo bem com você? Eu sou a Tásia, pra quem me conhece e pra quem não me conhece também eu sou a Tásio. E hoje eu vou fazer uma coisa aqui, que é pintar cabelo Quer fechar a porta do quarto? Fecha! Tá bom, peraí Pra quem não sabe, esses dias eu pintei esse cabelito lindo, maravilhoso, é de rosa Pode ver, né? Já perceberam no vídeo passado E daí eu vim retocar e mostrar pra vocês Como eu vou retocar, como fazer essas coisas um Negóciozinho, um tutorial é Eu ia, na verdade, mostrar pra vocês Como eu pintei esse cabelo Mas eu não sabia se ia dar certo Então, resolvi não gravar Eu resolvi, tipo, ver se Dava certo mesmo e aí Aconteceu que ficou rosa, lindo, maravilhoso Ficou assim, ó, rosa E rosa Ficou rosa. Eu fico muito feliz com o resultado. É, mas é, eu só descolori o cabelo e eu pintei de rosa. Então não tem muita coisa difícil. E o retoque também. Eu só vou retocar com o negócio rosa. Só que não vou eu fazer esse tutorial todo esse vídeo lindo, maravilhoso, longo assim, ó. Eu vou mostrar o meu favorito, que é a tinta. Vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Vamos preparar as coisas pra pintar? Não. Pra retocar o cabelo? Tá. Eu, algumas vezes vou ficar olhando pra lá, é porque eu tô vendo... E tá bom, tá, tá focando na câmera, no visor, não é visor, é o espelho. Segredo. Retocar o cabelo, você vai precisar. Eu vou usar uma toalha. Tá, eu não sumi, né? Vocês vieram pra perceber que essa capta, essa capta... Não é a capa invisível do Harry. Eu fico invisível, eu fico parecendo uma retardada. Com uma toalha na cabeça Aí você vai precisar de uma toalha Tô usando uma toalha escura Use uma toalha escura quando você for retocar o cabelo Por quê? Porque, né? Porque não queremos usar uma toalha branca pra ficar rosa Eu vou usar assim, ó, esse Pra prender Negócio. E também use um, uma, uma blusa de uma roupa. Que não seja aquela roupa de sair. Que você. a roupa que você ame. Ai, oh, meu Deus, que linda maravilhosa essa roupa. Não, é uma roupa velha, uma camiseta horrível, velho, jogar. Eu vou também usar linhas. Tá? é minha descartável Sei lá, se você tem descartável, luva de plástico luva de... Você escolhe Eu também vou usar óleo pra cabelo E creme, um dos dois, na verdade Eu vou usar os dois, não sei, eu trouxe os dois Mas é pra você colocar assim, ó Nessa parte aqui do rosto Assim, pra não na mãozinha para não ficar cheio de tinta Tinta, né, que você vai usar Daqui a pouco eu, eu mostro pra vocês Eu apresento a tinta que eu tô usando Peites, pra pentear o cabelo e por último, o alumínio. Se vocês quiserem, porque normalmente eu não usei alumínio pra pintar esse cabelo. Mas se você quiser melhor resultado, use alumínio. E hoje eu vou usar alumínio. Comecei. Porque eu quero parecer uma astronauta assim, sabe? Tá? É futurística, assim, ó. Coloca no cabelo assim e sai andando assim na rua. Peguei outro prendedor de cabelo, porque <risos> esse que eu tô usando aqui. Se você tiver aquelas, tipo, aquela capa assim que já tem botãozinho bonitinho, pode usar aquela, tá? Que é mais prático. Vamos começar pintando o cabelo? Primeiro eu vou passar o óleozinho Na parte da raiz Pra a tinta não ficar, pegar muito, sabe Posso, Eu passo, na verdade eu não sei se tô fazendo certo mas desse jeito Porque fala que é pra tá a raiz suja oleosa, que é mais fácil Pra não, pra tinta não não, não não chegar perto Não vai agredir a couro cabeludo Sei lá, nunca, nunca tive problema com couro cabeludo Então Mas usar o óleozinho Esse óleozinho é da L'Oreal Paris Não tá aparecendo é bom até, eu gosto bastante do cheirinho dela também Eu vou massagear um pouco a pele assim, ó A pele Eu vou massagear um pouco o couro O couro cabeludo O couro cabeludo, assim puti, puti, puti. Antes disso, eu vou apresentar a tinta, né Que eu falei pra vocês que eu ia apresentar Essa tinta é da Manic Panic Não sei se vai tá, ó, não dá pra focar Mas assim, essa embalagem bonitinho, bobo, senhor. é O custo dela foi 2.500 ienes, por aí. Esse Medic que é bastante conhecido como uma tinta meio punk, pros punks, quem quer pintar assim. É bem boa mesmo. Ela, ela pega, tem um, tem uma co coloração bem extravagante, pelo menos em rosa, que foi bem extravagante, e eu já usei também um azul e que ficou verde. Eu recomendo, sim, bastante essa tinta pra quem quiser. O cabelo de colorido. Ela, ela é Boa ao mesmo tempo. Mas também é ruim, porque ela, como é uma tinta Eu não sei se todas as tintas são assim Porque essa foi a primeira que eu tô usando Ela sai bastante no meu, no, no meu cabelo Essa tinta aqui, tipo, tá fixada no meu cabelo Mas como ela não sai todo o excesso dela no, na primeira lavagem Ela vai, com o tempo, ela vai saindo bastante o excesso dá pra, tá, dá pra ver que tá bem claro E eu gosto do rosa mais escuro Então se você for pintar seu cabelo, se quiser mais escuro Você mistura com alguma coisa, alguma cor preta pra ficar bem escuro, porque quando você pinta parece que tá escuro, mas é o excesso mas eu gostei bastante dela, apesar de dar, minhas roupas brancas tá totalmente rosa e isso é um ponto ruim que eu acho então vamos começar a pintar e para de começar né? Vamos com então o próximo é, eu não sei se você vai precisar, mas eu passei um pouco de óleo já um pouco aqui, quero passar um pouco de creme porque se borrar aqui principalmente na orelha, aqui atrás da orelha, a parte onde fica mais borradinho. Pra pintar o cabelo eu gosto de repartir essa parte de cima, de cima e deixar essa parte de baixo e pintar Primeiro essa parte de baixo, a camada de baixo. E depois eu solto a de cima e eu pinto de cima. E Vamos começar a pintar nossa cabine. Eu não diluo nada com o Não faço isso. Porque eu quero realmente essa cor que tá aqui. Mãe! O farinho caiu! Vamos começar a pintar. E outra coisa que eu ia falar agora é... Ai... Muito atrapalhada, gente. Aqui eu vou usar o potinho todo. Como tá no finalzinho, assim, eu vou usar pra pintar o cabelo inteiro. Então, ele dura bastante, esse potezinho. Acho que é ser a terceira vez que eu tô usando. Então, tipo, depende do quanto você vai usar. Agora eu vou soltar. Eu vou terminar de pintar o cabelo inteiro. E... Se você quiser aquecer com secador um de cabelo, você também pode. Essa minha deve estar toda rosa. Olha, meu dedo tá todo rosa também. Depois de fazer toda essa meleca, eu vou esperar mais ou menos... Um... Aqui diz mais ou menos uns 20, 10 minutos, né? 20 e 10, nossa. Uns 10 e 20 minutos, sim, esperando. Mas acho que eu vou esperar mais do que isso. Porque eu quero que ela fixa bastante. Então, eu não sei. Vou ver aqui, mais ou menos. Deixa o tempo que você, que você achar melhor. Se você quer bastante, você deixa... Bastante tempo Se você quer que fique um pouco mais clarinho E não quer que seja tão forte Você tira mais rápido Daí você vê aí Mas eu vou deixar mais ou menos os 30 Agora eu vou arrumar toda a sujeira Enfim, gente, agora eu vou Daqui a pouco eu vou voltar com o resultado E mostro pra vocês Apertou? Apertei Quando tiver piscando quer dizer que tá ligado, né? Se tiver uma bolinha vermelha Tá uma bolinha vermelha e aqui do lado tá piscando Ah, então tá A bolinha vermelha cadê que tá Então desde aquela hora tá gravando <risos> <risos> Então gente, esse foi o meu resultado aqui do meu cabelo Que vocês viram que eu pintei Que na verdade eu não pintei, eu retoquei o cabelo E aqui está o resultado eu pintei o cabelo inteiro, até essa parte preta, que é o meu cabelo natural Eu pintei e ele ficou um pouco meio rosado Então eu gostei bastante do resultado que ficou mais degradê Não ficou aquela parte preta e rosa, sabe né? Tá aí até... Obrigada por ter batido no negócio de nada. Você tá com o mesmo caos que eu, legal. Tá, eu vou deixar alguns trechos alguns vídeos assim pra vocês verem como ficou o uh, meu cabelo mais de perto. E se vocês gostaram, dá um polegar pra cima. Se inscreva aqui no meu canal pra, pra você ver mais vídeos. Comente aqui embaixo o que você achou do meu cabelo. E se você tem algum um cabelo colorido, eu vou amar ver o seu cabelo colorido. Acho que é só. É isso, gente. Um beijo.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 Ta-da! Ta -da! <laughs>